41 minutos, o Poltergar vem e vem muito bem, o Simon Shemoye já fica lá para trás, o Moses Tanui recuperou a terceira posição, assim o Kenia ocupa as três primeiras posições da prova. Você viu o Shemui, agora curtiu o Tanui e volta a sentir o um ritmo constante, absolutamente constante do Poltergar. Impressionante o ritmo desse estreante na São Silvestre, atleta de 26 anos de idade, um ex-jogador de basquetebol, que brilha no atletismo mundial. Este ano foi medalha de ouro campeão mundial de cross, foi medalha de bronze nos 10 mil metros do mundial de atletismo em Gotemburgo, na Suécia, e campeão da meia-maratona de Estramilano em 94 e 95. Tem o terceiro melhor tempo do ano nos 10 mil metros. Venceu neste mês de dezembro. Provas de cross em Marsella, na França, em Bruxelas, na Bélgica. Entra na Avenida Paulista com o Vem o queniano, 1,82m de altura, 62kg, 26 anos. Estreia na São Silvestre mais do que com o pé direito. Estreia com vitória, trazendo mais uma vez o Quênia para a primeira posição. Quênia, país que fica no leste da África, que tem Nairobi como capital, uma população de 26 milhões de habitantes. Desses 26 milhões, 31% de analfabetos, um país pobre, que os países ricos chamam de um país do terceiro mundo. Um país que enfrenta dificuldades sociais enormes. Mas que vem no esporte, se destacar, ganhar força, aparecer lá no alto do pódio, numa prova do mundo. Vence Paul Tergato, Quênia. Fatura a São Silvestre, 1995. E traz com ele mais um queniano, Simon Chemoio. O bicampeão de 92 e 93, entra agora na Avenida Paulista. E vem para ficar com a segunda colocação. Vai Simon Chemoio.